Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Eu quero que tu leias esta carta que eu te escrevo Oxum O amor nasce no rio mas esteve à mercê do tempo Oxum E quando a deusa chora é porque eu gosto sentimento No fundo sinto imensa tua falta, lá. Quem que eu penso entre o fundo do incenso No fundo sinto imensa tua falta mãe. Espalhei búzios numa mesa, chamo o orixá mais forte Não te queria incomodar mas eu pensava ter mais sorte Hoje sou uma metade, a minha alma tem um corte E sinto uma prova viva de que a vida sabe a morte errar é ter pés no chão, hoje não acham sequer Noites que passam em queda livre a pensar numa mulher Porque faço o que eu fizer ou dê por onde der Parece-me que o coração não pode ir para onde quer Peço que me leves Nessa água eu peço que me sentimentos Nessa água eu chamo o meu amor quando me cai Esta água pelo rosto em palavras que me fluem Como água Queres guardar-me o coração no cofre do David Jones Ou impedir que os meus genes venham a morrer a longe Eu só quero que te encontres, prefiro que não faças pontes E talvez a minha ausência traga a essência que escondes Eu quero que tu leias esta carta que eu te escrevo Oxum o Gordo nasce no rio, mas esteve à mercê do tempo Oxe. Quando a Deus achar é porque eu gosto de sentimento. No fundo sinto imensa a tua falta, lá. Porque é em ti que eu penso entre o fundo do incenso, no fundo sinto imensa a tua falta, lá. Ser feliz até gostava, mas vida amaldiçoada, faz-me estar mais longe da rota que foi traçada. Não queria andar sozinho, consumido por uma marca carregada por quem ama. O amor é uma farpa. Eu mostro a parte fraca, incapaz de ser uma farsa. Eu vejo a suspirar, estou a notar que já estás farta, mas se a alma não fala, ou se não Senti-se a tua falta era mais preocupante E o silêncio sufocava Experts do amor vão dissecar-me as feridas Já passaste tanta merda e mesmo assim tu acreditas Rezas foram sentidas, ainda hoje acendo assim, velas Para esperar que tu ao vê-las eventualmente sorrias Se eu soubesse tinha ido com sofias Mas tenho um joelho no chão, quero ser em quem confias Amor não falta mas não estou nos meus dias Dias em que para funcionar preciso das tuas magias oh, Eu chum. quero que tu leias esta carta que eu descrevo. escrevo Oxum. O ouro nasce no rio mas esteve à mercê do tempo Oxum. E Quando a deusa chora é porque eu mostro sentimento No fundo sinto imensa a tua falta, love Porque é em ti que eu penso entre o fundo do incenso No fundo sinto imensa a tua falta, love na mesa, senhora da limpeza o poder de uma deusa, não é fazer a fenda é remendar a fenda, mostrar que a natureza não deve ser combatida nem tida como certeza Bozios na mesa, senhora da limpeza o poder de uma deusa não é fazer a fenda, é remendar a fenda mostrar que a natureza não deve ser combatida nem tida como certeza Ashung Ashung ó Oxum, Oxumo. Para todas as almas partidas, almas quebradas. Isto é o Witchcraft em som.